É um mosteiro da Ordem de Cister. É uma ordem que pretende retomar a vivência uh, correta de acordo com a regra de São Bento, uh, tendo um lema Ora et Labora, porque os monstros de Cister viviam uh, não só da oração, mas também uh, do trabalho. O trabalho é fundamental para um monge e daí que manifestações como esta em que nos encontramos, uh, estes magníficos mosteiros foram construídos por toda a Europa, sejam realizações absolutamente espantosas daquilo que o gênio criador humano é capaz de fazer, porque são edifícios construídos para toda a eternidade. O caso de Alcobaça, em particular, uh, foi relevante uh, a nível não só da Ordem de cister como em toda a Europa medieval,